Então, hoje eu tô aqui com uma coisa muito pedida no Instagram, muito pedida no canal, que é... Bota atrapalhando, só que não! Gente, o vídeo é tu Pelo Meu Quarto! Eba! E se você quer assistir já, deixe seu like e se inscreva no canal, clique no sininho pra não perder nenhum vídeo novo no canal. Mas espera ainda, confere aqui no, lá no meu Instagram e dá uma passadinha lá se você ainda não é isso. Seguidor, Ele, ele vai estar tá aqui em cima Sim, gente, também vai lançar dois vídeos hoje Então já fica ligadinho Se você não é inscrito, se inscreve e deixe seu like Bora lá, eu vou aparecer lá no quarto Galera, eu já estou aqui na porta do meu quarto Então a gente vai lá Esse é o meu quarto E sim, pessoal Tem uma surpresa assim pra vocês E yeah, é E eu vou usar ela no vídeo hoje E yeah, é O cenário do meu videoclipe Gente, olha que legal Mas agora Vamos pelo, pelo quarto Vamos lá é, Aqui tem uns usinhos meus que eu livro da Bela Bagunça Bebida, super Gente, aqui tem uns ursinhos A de medo, eu sou boneca aqui, mas tudo é Gente, vem para cá Aqui tem minha penteadeira Quase minha penteadeira Porque eu quero comprar uma Para mim poder botar as minhas coisas Aí quando eu tiver a minha cama E a penteadeira eu pra Gente, aqui tem minha penteadeira Aqui tem minha bolsa, que tá aberta Gente, aqui é tipo uma sapateira, aí aqui tem um trabalho meu que eu fiz do terceiro ano, né? agora eu tô no quarto Então, galera, é, aqui é minhas assinadoras dos vídeos que eu faço todos os vídeos Olha, gente, como tá tô bem bonitinhos Gente, e tem uma coisa aqui no chão que eu, sei, eu ainda não viram, eu acho, da gravação, mas olha pra baixo não dá pra ver de Galera, então aqui é o meu adobo eu vou mostrar ele dentro para vocês. Olha. Tem minhas roupas minhas roupas da minha mãe. Aqui tem uma baguncinha, eu acho. E aqui tem umas gavetas que estão todas. Galera, aqui é as gavetas que tem minhas roupas. Aqui embaixo, ó, abaixo. Ó, oh, gente, aqui embaixo tem essas coisas, tem uma sacola econômica, essas coisas. E agora, bora pro próximo. Pum. Gente, eu tô aqui sentada na cadeira. E agora, bora pro próximo. Galera, então eu já tô aqui, ó, naquilo nos guarda-roupas. E olha, aqui tem os meus vestidos favoritos, gente. Tem esse que é de... Não lembro. Mas tem esse daqui que eu comprei. Deixa eu sair esse aqui que o menino vai fazer E depois eu faço um tubo novo é isso também se tem esse outro lado Ó ah, ah, gente, aqui tem toalhas, panos, tudo E essas coisas Agora bora um Pessoal, aqui fica meus diários meus adores E tudo que é preciso para uma menininha Gente, olha que tiara mais fofa. ela tem brilho os perfumes, hidratante Gente, olha que bolsa maravilhosa. Aqui tem batom, tem o meu tripé. Que uma pessoa comentou lá que parece um robô. Gente, quem esperar que tem um perfume e vem comigo. A mais mágica aparecer aqui. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Não esquece esqueça de dar like nesse vídeo e se inscrever pra não perder nenhum vídeo novo no canal. E um beijão no fundo dos nossos corações. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo que vai lançar hoje.